Só se for o capitão do banco Tá pensando que cê tá desenrolando Quanto prado você é um cavalo manco Tá achando que é que você desenrola Tá ligado que agora cê não controla Você é capitão só de quem ficar de canto atrás da rede Pra pegar bola quando vai pra fora uh! Mas se não tiver um cara pra pegar bola, ninguém faz o gol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 O pai o controle, só aqui, saber a trajetória. Não faço a dança da chuva que é grande, então faz a chuva da vitória. Ó. Dança da vitória, ó, Se isso daqui é o um detalhe. Mas como você tá de frente com o você só segura a chuva de lime. Eu já escutei essa rima velha de falar que o céu desceu com MC. Só que tem o um Brenos e o um meu rimando, ele esperou que os anjos já estavam aqui. Aí, você entendeu? Acho que agora você perde na cédula. A gente é um anjo rimando, a diferença é que nós não temos auréola. Então, aí, meu mano, deles eu vim pra tirar um sorriso. É que eu tô sobreviva do inferno, então na terra eu fico meu paraíso oh! Sem maldade minha rima vem alerta, paraíso você veio o paraíso, que merda Você não saca o oh! que eu faço, rima que é boa, você tá no calabouço. A minha rima faz crack, que só paraíso a minha é para osso oh! A sua rima é paraíso, sua rima é para osso A minha rima é um para raio e esse lá cai e vai para no bolso oh! Eu não sei se deu pai escutar, mas meu mano